As formas de comunicação mudaram, especialmente a internet. Cada vez mais a internet modifica a forma como a gente vê né, e procura algo. E com relação aos empregos, tudo mudou. E hoje eu trago como abrir uma agência virtual de empregos. Eu sou Josiane Amorim, sejam bem-vindos ao canal Mais Empreendedor do Brasil. Não esqueça de dar o seu like, se inscreva no canal e compartilhe a mensagem. Ative também as notificações que é para você receber aviso sempre que eu postar algo e não perder mais nenhum conteúdo. Me siga nas redes sociais que é arroba Eu tenho o Face, o Instagram, o site, o grupo no Facebook que já passou de 40 mil pessoas. E no Instagram eu estou postando alguns stories e vídeos que são curtos mas são bem interessantes, tá? E eu divulgo também o trabalho de vocês. É só vocês me seguirem. Me marcarem numa publicação que eu vou dar uma olhada no seu perfil e vou fazer uma repostagem dos seus trabalhos, tá bom? Para você poder atingir também o público que me segue. E se você precisa de consultoria para abrir a sua empresa, entre em contato comigo. Eu tenho dois planos que são bem interessantes, que cabem no seu bolso e ainda vai sobrar uma graninha aí, eu garanto. <risos> e o último recadinho: logo eu vou lançar o e-book 50 Formas de Empreender. Ele é um compilado de negócios que eu já falei aqui no canal, mas vai. Vai ter bônus, dicas, informações que não foram passadas aqui nos vídeos. Quando tiver disponível, procure aqui ó, o link no card ou embaixo no box de informações, tá? Ou você pode até procurar já, vai que o e-book já esteja disponível. As pessoas elas não estão mais batendo de porta em porta como antigamente, né? Basta apenas uma busca pela internet para você encontrar oportunidades e se inscrever. A busca pelo emprego ideal ficou mais fácil com a chegada das agências virtuais de emprego. Quando esse ramo começou, era concentrado em poucas agências. Tinha esse tipo de negócio quem tinha dinheiro para bancar. Ainda bem que, como tudo na vida, as coisas mudam, né? E os outros profissionais puderam ter acesso, fazendo chegar ao alcance de praticamente todo mundo. E você sabe quem são os clientes de uma agência virtual de empregos? São as empresas. Elas buscam através das agências para encurtar o caminho. Pois com as agências, essas empresas não precisam dispor de setor específico para entrevistas e nem testes ficam apenas com o processo seletivo, né? porém bem afunilado. Porque o trabalho da agência é de fazer um filtro de candidatos de acordo com as exigências das empresas e enviar para o processo somente pessoas dentro do perfil. Outros clientes são os candidatos. Muitos utilizam essa plataforma de forma gratuita, porém... Quando você paga pelo serviço, naturalmente o seu nome é visto mais vezes. As agências virtuais de emprego, elas podem oferecer vagas de emprego, vagas de estágio e trainee. As agências, elas são tão pesquisadas que se você buscar na internet a palavra empregos, vai aparecer mais de 25 milhões de resultados. O que nos faz pensar que sempre vai existir campo para atuar como recrutador. Algumas pessoas elas ficam preocupadas com a concorrência, mas gente, ela existe em todos os setores. Ninguém disse que seria fácil. Nada na vida é fácil e não se trata de crença limitante não, é a realidade. Sabe por quê? Porque infelizmente o ser humano não é o tipo que dá valor ao que vem fácil. Se ele fosse, nada disso, né, de crença, de esforço, de suor, faria sentido. Simplesmente a gente iria almejar algo e sem muito trabalho a gente ia conseguir, né? Mas infelizmente fomos criados assim. Então, ou mudamos o nosso mundo interno ou nos adaptamos a ele. E mudar internamente é muito difícil porque envolve diversos fatores, sendo o mais importante deles que é você conseguir exteriorizar uma nova forma de pensamento e ações, aí, meu povo, você teria que atingir o mundo interno de uma população inteira Coisa que só se faz com o tempo. Muito tempo! O que fazer então para entrar nesse mercado e conquistar cliente, já que a concorrência é acirrada e tá cheio de grandes profissionais já fazendo isso? A resposta ela é muito simples, porém trabalhosa, viu? E é disso que o povo foge, do trabalho. Quer ter sucesso, mas não quer pagar o preço, né? E para você ter sucesso em algo? Precisa estudar o concorrente, visitar, fazer pesquisa, colocar no papel os prós e os contras né, encontrados aí nas suas pesquisas e montar o esqueleto da empresa com base nas informações que você coletou. Você só vai conseguir encaixar uma palavrinha mágica que se chama inovação fazendo esse trabalho árduo e demorado. É isso que vai te diferenciar do empreendedor que inova daquele que empreende por necessidade, sem preparo, sem estudo e no final de tudo acaba fechando as portas. E o bom de ser virtual é que você alcança um público que sendo somente uma empresa física você não alcançaria. E isso te abre um infinito de possibilidades. Que tipo de empresa poderia ser o seu cliente? Pense num primeiro momento nas pequenas empresas, né, e empreendedores que buscam profissionais para somar. Assim, você não estará competindo diretamente com essas grandes agências, né? e focaria em um nicho específico, lembrando que nichos podem mudar com o tempo, e quando você tiver mais experiência e credibilidade, pode adicionar a sua carteira de clientes um nicho maior, como as grandes empresas. O trabalho da agência virtual de empregos é fazer a ligação entre os profissionais que buscam uma colocação no mercado, entre a empresa que busca aquele tipo de profissional e no site precisa ter uma área onde a empresa faça pesquisa de currículos né, de profissionais cadastrados num formato bem simples porém prático com espaço para pesquisas segmentadas e para conquistar mais clientes e possuir um acervo grande de currículo você pode inovar fornecendo treinamento para os candidatos por exemplo como se destacar numa entrevista, oratória, liderança, comportamento não precisa ser treinamento demorado, mas uma conversa de mais ou menos uma hora, uma hora e meia, tá bom? Ou treinamento em vídeo, que você pode deixar disponível no próprio site da sua agência. E aí você me pergunta, como ganhar dinheiro com agência se existem milhares... E a maioria tem espaço gratuito. Eu vou te responder. Quantas vezes você ouviu reclamações de alguém inscrito nas agências gratuitas que estão até hoje esperando serem chamados para aquela vaga lá em que se inscreveram, hein? <risos> então, gente, é exatamente isso. A gratuidade é somente para chamar a atenção. É assim que a banda toca, não tem o que fazer. E os preços cobrados eles podem variar de acordo com o tempo de disponibilidade do anúncio e currículo, né? Quem vai abrir uma agência virtual de emprego não precisa se preocupar tanto em alugar uma sala gigante. Basta ter um espaço mínimo aí de 40 metros quadrados para você poder receber os clientes e fechar o teu negócio. E num primeiro momento você pode dar conta de tudo sozinho, né? fazer as reuniões, os contratos e dar os treinamentos para diferenciar a sua empresa. Mas lembre-se, você precisa ser apto para isso. E caso não seja, contrate um profissional capacitado nessa área propaganda ela será sempre a alma do negócio e no caso de agência virtual você precisa trabalhar anúncios nas redes sociais fazer post patrocinado marketing de conteúdo visitar empresas e levar o seu material de apresentação quando se pensa em abrir uma empresa de empregos você precisa entender muito de recursos humanos e se especializar na parte de contratação de pessoas vamos falar um pouco sobre o investimento Lembrando que os valores eles são baseados em pesquisas e pode variar né, de uma região para outra. Você vai desembolsar aí uma média de R$ 70 mil reais entre mobiliário, construção ou reforma, é, equipamentos, despesas administrativas e capital de giro. O valor é alto? É. Mas tudo isso você pode mudar no plano de negócios né e no estudo de viabilidade. Porque são neles que você coloca todas as informações e pesquisas que você já fez e você consegue chegar a um valor bem próximo da realidade da sua região. Aqui, por exemplo, estão contabilizados 20 mil reais de reforma e 23 mil reais de capital de giro, por isso o valor é alto, o que pode perfeitamente ser ajustado. Ainda mais se você atuar exclusivamente na web. O que, que isso quer dizer? Que você pode trabalhar home office e quando você tiver reunião, você procura um, um espaço compartilhado né, um escritório virtual para você ir lá e conversar com o cliente que quer te contratar, né, que são chamados de espaços de coworking, tá bom? Gente, espero que o vídeo é, tenha ajudado de alguma forma. Não esqueça que aqui é somente um apanhado geral. Né? Se você deseja mesmo abrir Qualquer tipo de negócio, você precisa pesquisar mais ou você precisa contratar uma consultoria para poder te ajudar. Eu posso ajudar nisso, tá? Mas a consultoria, ela é paga, né? Porque o canal, ele já é gratuito para todo mundo. Então, eu venho aqui toda semana, eu gravo dois vídeos para vocês ainda faço a live, tudo isso é gratuito. Mas os outros tipos de serviços, eles são cobrados sim, tá bom? Como eu falei lá no começo do vídeo, eu ia falar aqui no final sobre os nossos avisos. Então, esse é um deles, que é a consultoria, onde tem uma série de tópicos que a gente aborda para poder te ajudar a organizar a sua empresa ou montar uma empresa. Tem o e-book 50 formas de empreender, que é bem interessante, vale super a pena. Ele é um e-book que ele é recheado de links, Clicáveis, então, por exemplo, você vai é, pesquisar sobre um fornecedor de determinado tipo de negócio. Você clica no fornecedor, ele vai te direcionar para a empresa onde você pode comprar os produtos, então é bem interessante. É um livro que está quase saindo, tá? logo eu vou lançar ele, e a gente tem também a nossa campanha Apoia-se, que é uma campanha de apoio mesmo que eu fiz através do site Apoia-se, que é para que você que me assiste e gostaria que eu continuasse né, com esse conteúdo e tal, e caso você queira fazer uma contribuição mensal, entra lá no site, ele está aqui, eu vou deixar no card para vocês ou no box de informações. Para você entender como funciona e quais são as recompensas, né? os benefícios que você tem em me ajudar no Apoia-se, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, manda aqui nos comentários que a gente responde, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe a mensagem e me siga lá no Instagram, @cbempreendedor. CB Empreendedor. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!